Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer hoje a apresentação para vocês do nosso segundo módulo da disciplina de fundamentos de web. O nosso segundo módulo da disciplina de fundamentos da web, a gente vai falar sobre HTML5 e CSS. Este módulo ele está dividido em quatro unidades. Na primeira unidade, nós vamos falar sobre as principais tags, os principais elementos do HTML5. Na unidade 2, a gente vai falar sobre o DOOM, que é o modelo de objetos de documentos, que é a forma como nós utilizamos para fazer a manipulação desses elementos no HTML. Depois, nós vamos falar na unidade 3 sobre os principais atributos e seletores do CSS. O CSS é uma folha de estilo, é por meio dele, que a gente faz todas é, as questões de aparência de uma página, de uma, de uma aplicação web. E, por fim, na unidade 4, a gente vai dar uma ênfase aos elementos que fazem parte de um formulário HTML, que é um dos principais elementos que nós utilizamos na maioria das páginas em HTML. A primeira coisa que eu gostaria de apresentar para vocês, comentar com vocês, é falar sobre o modelo de documentos, de de objetos de documentos do HTML5, né? do HTML em geral. Toda a estrutura... De documentos do HTML5, ela pode ser acessada por meio dessa árvore que nós chamamos de árvore BOOM. Né? Ela basicamente é, organiza, é, orquestra, todos os elementos que fazem parte de uma página HTML. Lá na raiz né, de um é, documento HTML, a gente tem lá o documento. Não estranhe que a partir de agora nós vamos comentar, utilizar muitos termos é, em inglês. Então, a gente tem lá o documento, que é a raiz do, de uma página. Tá? Geralmente, na grande maioria das vezes, nós estamos falando de uma página HTML, então é um documento HTML. E todos os, as, as, os galhos né, desse, dessa árvore são compostos por elementos HTML né, com seus respectivos atributos, e valores, como a gente pode ver ali nessa nesse exemplo de uma árvore que eu coloquei para vocês de um documento HTML. Ali no documento HTML a gente tem os dois principais elementos né, que é o head e o body, que significa o corpo, a cabeça e o corpo né, de uma página HTML e os respectivos elementos que vão compor esses é, head e body. Então para a gente falar assim, quais são as tags básicas do HTML5? Já adianto. É, na prática, a gente quase nunca vai se recordar de cada uma, cada uma dessas tags. Existem muitas tags, existem muitos elementos no HTML5. Nessa, nesse módulo, é, no, no, na fundamentação teórica, é, no material de leitura, vocês vão se deparar com uma, uma infinidade de tags é, do HTML5, quase todas elas. Pode ser que no futuro a gente nunca lembre que cada uma delas qual é a função de cada uma delas e tudo mais. O que é interessante? Entender qual é a estrutura, entender é, qual é a semântica envolvida em cada uma dessas tags, para que elas servem, né? é, é, compreender que em algum momento existe alguma tag ou existe algum atributo ou existe algum valor que nós colocamos em algum desses elementos e que vão servir para resolver um problema futuro. Lá no módulo 4, da nossa disciplina, quando a gente vai falar sobre os frameworks, JavaScript javascripts que são utilizados para construir as aplicações web, vocês vão ver que quase tudo que nós construímos, web, é, já vem quase tudo pronto. Né? A gente só organiza, organiza a arquitetura, organiza os elementos e tudo mais. Mas é interessante conhecer essas tags conhecer a estrutura, porque quando a gente conhece esses elementos, a gente pode resolver diversos dos problemas que vão surgir né, na prática da nossa profissão aí. Então, o HTML5, a versão 5 do HTML, ele trouxe ali algumas informações que, semânticas que não existiam nas versões anteriores ao HTML5, e que, como eu comentei na, no módulo 1, a versão 4.01 ou XHTML, ela ficou aproximadamente 15 anos, né? Sendo o padrão de fato do mercado. E mesmo assim, hoje em dia, mesmo já a gente estando na segunda versão do, do HTML5, muitos dos sites, páginas que nós visitamos, ainda, né, nem todos eles seguem, ou já estão no padrão do HTML5. Então, existe aí uma questão de... Retrocompatibilidade entre as versões do HTML5. Essa ideia, por exemplo, né, de é, esse elemento header, aside, section, é, article, nav e o footer, por exemplo, foram elementos que foram incluídos no HTML5 e eles representam basicamente ah, o header, representa as informações de um cabeçalho de uma página. O aside representa. Um, é, um conteúdo que esteja relacionado com o um artigo, um né? que é o, o artigo, a seção principal da, de uma página HTML. NEV ela representa, ou ela é utilizada para se adicionar os é, menus né, de uma página, por exemplo. Footer vai representar ali o, o rodapé, as informações que, que ficam abaixo do documento principal dessa página. O que, que eu vou indicar? para ser utilizado durante toda a disciplina, é o W3School. O W3School, ele traz diversos é, tutoriais de linguagens de programação, de linguagens de marcação, e, elas, é, e ele possui um conjunto muito grande de referências. Eu vou compartilhar aqui com vocês e comentar sobre algumas dessas é, tags principais que a gente trabalha no, é, no HTML, Ok. O W3School, ele traz ali para a gente, né, na parte de HTML, ele traz ali ah, como aprender um HTML. Tem a referência, a documentação de referência do HTML, mas ambas elas podem ser acessadas ali só no, pelos tutoriais. Então, quais são os... É, o, o que é o, o, o básico de um HTML? Bom, como eu tinha comentado na aula anterior, o HTML ele é uma linguagem baseada no, no SGML. Então, ele possui um conjunto de tags né, que é determinado, um tipo determinado para o HTML, e cada uma dessas tags possui as suas características. Um documento HTML, ele é basicamente formado com a raiz, a tag HTML. Então, sempre que a gente falar de tag, a gente está falando de um é, menor, maior, e um, um, um valor entre esse menor e maior, tá? Então, toda vez que a gente ouvir um menor, um menor e maior com algum valor, a gente está falando de uma tag HTML, e o fechamento dessa tag, a grande maioria das tags HTML eles precisam de uma tag de fechamento. A tag de fechamento é um menor barra, o mesmo nome dessa tag e um maior para fechar. Um documento HTML ele é basicamente formado de um head e um bug. O head, vou mostrar aqui para vocês, os elementos head, né? é, nesse conjunto, dentro desse elemento head, nós colocamos é, todas as informações que representam meta-informações sobre uma determinada página. Então, por exemplo, qual é o, o título da página, qual o, o estilo, né? é nele que nós fazemos os links é, para ligar outros componentes externos, o JavaScript, o CSS, que eu vou comentar mais à frente, e diversas outras informações que não necessariamente são mostradas na página, mas que vão servir para leitura, para o navegador, para é, receber algum tipo de informação sobre os elementos, sobre a página que a gente está visitando, por exemplo. Já o elemento Buddy, né, ele é basicamente tudo aquilo que a gente vê. Tá? E aí tudo aquilo que a gente vê é composto por uma infinidade de tags. A gente não vai é, tratar de todas elas, vocês vão vê-las vê no, no material da disciplina. Tá? Sobre o CSS, por exemplo, que são esses elementos que vão dar é, aparência, que a gente vai utilizar para mostrar quais são as aparências né, das páginas. Cores, formatos, imagens e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente... É, fala sobre o CSS, que significa uma folha de estilo, é, o CSS ele serve para nos informar é, quais as características de aparência que cada um desses elementos do HTML podem ou devem possuir. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem num, num documento CSS, num arquivo CSS, é um conjunto de seletores e uma declaração que vai representar quais são essas características que estes seletores né, vão, vão receber. Então, basicamente, a gente tem ali no, no, no CSS, um seletor, como é visto aqui no exemplo, um H1. H1 é a tag do HTML que representa um título principal de um site, né, é um cabeçalho principal de um site. Tá? E entre é, chaves o atributo que nós queremos fazer, uma representação de aparência, dois pontos e os valores que são aceitáveis para esses atributos que foram é, destacados para aquele elemento que foi selecionado. Os seletores que nós podemos utilizar. Bom, todos os elementos HTML eles possuem alguns é, atributos que nós chamamos de atributos globais. Os atributos globais são atributos que qualquer tag, né, qualquer elemento HTML pode assumir. Então, por exemplo, o ID e o Class. Todos os elementos HTML podem ter um atributo que se chama ID e um atributo que se chama Class. O ID ele serve para representar um, um identificador daquele elemento que a gente está colocando o, o determinado ID Enquanto class, ele pode ser utilizado para representar um conjunto, uma classe de elementos que vão ser agrupadas em uma determinada classe. Né? Por isso que ele recebe esse nome de class. No CSS, nós podemos selecionar esses... É, usar esses seletores, né? para selecionar esses elementos, utilizando é, o hashtag, né, ou a cerquilha e o nome do ID que foi colocado no, no, como atributo de um determinado elemento. Então, por exemplo, aqui tem um ID que se chama first name. Então, todo elemento que eu colocar um ID igual, entre aspas, first name, e eu usar esse seletor no CSS, ele vai aplicar o estilo que eu tiver é, colocado lá no arquivo. Um ponto class, ponto class, é exatamente como está aqui na, na, na seção é, seletor. Eu também posso utilizar como seletor um determinado elemento, ponto class. Tá? Então, por exemplo, ah, eu tenho um parágrafo. Parágrafo é representado pelo elemento p. Então, eu quero dizer que todo parágrafo que tenha uma determinada class, tá? por exemplo, uma class chamada intro, eu tenho todo parágrafo que é intro. Então, p.intro. Eu posso também fazer um seletor que serve para qualquer elemento ou para todos os elementos, né, que fazem parte de um... de tudo. Né? E aí, quando eu quero representar esse tudo, todos esses elementos, eu uso um asterisco. Que ele vai representar todos os elementos. Eu posso utilizar o nome restrito do elemento. Então, cada uma das tags HTML, eu posso simplesmente chamá-las ali. Tá? É, e eu também posso fazer uma combinação de seletores. Né, e usar essa combinação de seletores aí para determinar quais são os Elementos de aparência. Nesse vídeo, eu não vou mostrar para vocês todos esses elementos, né, que eles vão fazer parte ali do material da, da, do, do nosso módulo, mas assim como no HTML5, é, no HTML, vocês podem também utilizar o W3School para olhar quais são esses seletores, quais são esses elementos, quais são os atributos de aparência... É, e é interessante informar que nem todos os atributos de aparência vão ser aplicados a todos os tipos de elementos, né? Existem elementos que são textuais, existem elementos que são imagens e tudo mais. É, e só para finalizar, é, os, nós temos uma unidade que é específica sobre formulários HTML, tá? Nessa unidade sobre específica sobre formulários HTML, a gente basicamente vai trabalhar com os elementos que são típicos de um formulário HTML. Eu vou voltar ali no W3School e mostrar para vocês quais são, basicamente, esses elementos típicos do HTML, é, de um formulário para HTML. Então, vamos lá. O formulário HTML, ele basicamente serve para a gente recolher informações sobre um usuário, recolher... É, informações sobre pessoais, informações de pagamento, para inserir algum tipo de informação, ou seja, serve é para coleta das informações que vão ser processadas por um servidor. Tá? A tag que representa um formulário é a tag chamada form. Né? E existe um grupo de elementos bem seletos que fazem parte de um, e que podem fazer parte de um formulário, né? que são específicos para um formulário. Então, por exemplo, o principal elemento de um formulário são os inputs. Os inputs representam quais são as informações de entrada que nós vamos dar para esse formulário. E existem diversos tipos de inputs. Então, eu posso colocar uma caixa de texto, eu posso colocar um botão de seleção, ou eu posso colocar um botão de seleção múltipla, ou um botão de seleção única, assim como os elementos que vão representar os botões, aquele botão que a gente vai enviar algum tipo de informação e tudo mais. É, existem diversos outros elementos que vão fazer parte de um formulário, tirando os inputs. Existem as labels, né, que representam é, informações sobre um... Geralmente, informações sobre um input. Né. Existem select, que são aquelas caixas de seleções. Existe um text area, por exemplo. Text area representa uma, uma área de texto. Botão, field set. Existe uma infinidade, como vocês podem ver, né, de elementos que vão fazer parte de um formulário HTML. Cada um vai ter o seu uso exclusivo, suas regras aplicadas, os seus argumentos e seus atributos que vão poder ser utilizados ou não. E é isso que a gente vai ver. vou voltar na apresentação. E é isso que a gente vai ver nesse módulo 2 da nossa disciplina de fundamentos para a web. Desejo a vocês um bom estudo e até o próximo módulo.